This is the top, Emoção, lindos, brancos e dedos, produtos de, de Deus, o vermelho do meu sangue, da igual ao seu, atirado em palpera, e das cima dos poucos verdadeiros e poucos, tudo é muito pouco, muito pouco pra nós ser. Uma criança inocente sem nascer, sem destino, sem certeza, se o menino. Seu beijo é poder Tu és de paz Tu de cruz Tu és de paz Tu és de Tu Bora temer Para todos tudo Para todos Para todos tudo Para todos tudo ora temer todos, tudo, para todos tudo, Jogaram um bomba na família